fazer nossa blusa de tricô sem molde e na máquina reta. Eu vou costurar ela todinha na máquina reta com vocês, tá? Para vocês verem que não precisa de overlock para costurar essa, essa malha, tri... não é nem malha, é um tricô mesmo esse daqui, tá, gente? E olha que bacana, você vai fazer, então, sua blusa de tricô... Que você vai pagar o quê? Aí, olha, não sei na região onde vocês moram. Aqui tá tudo fechado, mas nas lojas online, uma blusa com este tipo de tricô aqui, tá em torno de 120, 150 reais. Então, pra vocês terem uma ideia, você faz uma blusa aí, sem molde, na sua máquina doméstica. Vocês vão precisar apenas do quê? Uma blusinha que fique uma t-shirt, camisetinha, que fique meio soltinha em você, tá? Tá? Assim, não precisa ficar, tipo, nossa, camiseta, não, mais ou menos, tá? Porque a gente não quer que a blusa fique bem grandona, a gente quer que ela fique mais assentadinha no corpo. Que ela fique, então, um pouquinho larga e que ela tenha um pouquinho, a gola um pouquinho mais alta, tá? Não faz com gola muito aberta, porque pra gente pôr a gola, a gente precisa que a gola seja um pouquinho mais alta. Então, o que, que eu fiz? Dobrei aqui a gola de trás e dobrei a, dobrei a manga pra dentro. O comprimento da blusa fica a seu critério, média N você. Eu vou cortar ela com 65 cm de comprimento e depois eu vou pôr a barrinha. Coloquei, então, aqui na dobra do tecido e vou tirar a frente da minha blusa. Então, olha, tirei a frente, agora eu vou tirar as costas usando este daqui, pra mim tirar as costas. A única coisa que eu vou fazer é subir um pouquinho aqui, uns dois dedinhos a gola da frente, tá? Então, agora a gente já vai fechar isso daqui, ó. Nós vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vamos passar uma costura aqui reta na máquina doméstica, tá? Ó. Fechando as laterais e o ombro, tá? E aí a gente vem cortar a manga e os acabamentos. Então, já costurei, deixa eu mostrar aqui pra vocês, vou virar, olha aqui, esse é o lado do direito, ó, aqui tá a costura, ó, ó, gente, ó, ponto reto, ó, tá vendo? Não tem necessidade de passar na overlock, lógico que se você tiver overlock, você pode passar na overlock, né, pra dar o acabamento aqui, mas, gente, não tem necessidade, não vai descosturar Olha isso, gente. Olha, perfeitos pontos, tá? Ó, ombro. É que tá torto, porque eu tô puxando aqui pra mostrar pra vocês, ó. Então, tá vendo que tem... Olha isso, gente. Fica perfeito. Máquina reta, doméstica. Super aprovada pra costurar esse tricô, tá? Se você quiser agora, depois que passar... Passar aqui na overlock só pra dar o um acabamento, vai lá e faça. Não tem overlock, não tem necessidade. Se você quiser passar um ponto zigue-zague aqui também, passa também, que fica bacana. Agora, a gente vai cortar as mangas. Então, gente, ó, dobrei o meu tecido duas vezes pra tirar as duas mangas. Pra tirar a manga, você vai vir aqui com a sua blusa... Ó, aqui, tá a parte de cima do meu tecido, tá vendo? Onde tá dobrado. Você vai pegar a sua manga e vai colocar... Ó, a manga assim. Opa, peraí. A manga aqui, ó. Só que a manga, ela tá dobrada no meio, tá? Tá? Então, a gente vai espelhar, ou você pode dobrar aqui o tecido e já tirar. Eu acho mais fácil abrir a manga e tirar ela aberta, ó. Então, eu vou riscar, tá vendo que a minha manga tá aqui? Então, eu tenho que riscar isso daqui. Então, eu venho aqui, olha, eu vou erguendo e vou riscando assim, olha, fazendo a voltinha aqui da minha manga, ó, tá? Aí, eu venho aqui de novo com a minha manga, eu vou espelhar ela, eu viro, ó, Coloco aqui onde eu já risquei. E aí, mesma coisa, ó. Você vai riscando aqui. Ó. E aí, você vai descer assim, você vai medir o comprimento da sua manga. Tira aqui a medida do seu punho e põe aqui embaixo, pra você não descer com a manga retona. Aí, você vem aqui, olha, e liga. Deixa eu medir aqui meu punho. Tamanho que eu vou querer o punho. Ó, vou fazer um punho com 20 centímetros. Eu venho aqui, ó, 20 centímetros. E aí, eu desço com a minha manga, olha, ligando daqui até a beirada aqui dos 20, ó. Mesma coisa aqui do outro lado. Tá? Agora é só cortar que já vai sair as duas mangas aqui pra gente montar. Aí, você mede o comprimento que você vai querer da sua manga e tira aqui o tamanho do punho que você vai pôr, tá? Então, vamos lá agora. Você vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai fechar aqui a lateral da manga, vai fazer isso com as duas mangas. E aí, você já pode encaixar a manga ali na sua blusa, tá? Bora pra máquina reta novamente. Bom, então, vamos agora aos acabamentos. Gente, ignorem esses coisinhos da, da blusa que vai soltando aqui. Depois é só passar aspirador, tudo limpinho. Então, vamos lá. O que, que nós vamos fazer agora? Ó, minha blusa já está aqui montadinha. Eu já fiz a parte aqui de baixo, tá? A parte de baixo é o mesmo, e já fiz uma manga também. A parte da manga aqui e de baixo é o mesmo processo que eu vou ensinar agora pra vocês. Minha manga tá aqui, tá vendo? Eu vou pegar e vou cortar uma tira agora para fazer o punho com o mesmo tecido. Lembrando que na hora que você faz a sua manga, vamos supor, o meu braço tem 60 cm de comprimento. Então, se eu vou fazer um punho com 16 cm, eu vou nos 60 cm e tiro esses 16 cm pra gente economizar tecido, foi o que eu fiz. Esse meu punho, ele tem 16 centímetros, tá vendo? Ele é bem largão. Então, eu tirei na minha manga aqui, você faz o mesmo processo. Aí, você vai vir aqui e você vai cortar, ó, um, pouquinho, um dedinho menor do que a sua manga, tá? E vai passar uma costura reta aqui, fechando o seu punho de comprido. Então, você vai fechar aqui, depois que você fechou, ele vai ficar desta forma, olha. Certo? Aí, você vai vir aqui, vai colocar lado direito do tecido, com lado direito do tecido, costura com costura, e vai colocar o seu punho aqui e passar outra costura. Gente, uma, um detalhe que eu acabei não falando pra vocês no começo do vídeo, porque como eu tô fazendo uma, na máquina reta com vocês, eu acabei esquecendo de falar. Se você tiver overlock e for passar direto na overlock, vocês não podem simplesmente pegar o tricô e tacar na overlock. Se você tacar o tricô direto no overlock, olha o que, que acontece com o tricô. Você tá vendo que ele fica todo embeissadinho? No meu caso, não vai dar defeito na peça, porque eu tô passando o ponto reto e só tô usando o overlock pra dar o acabamento. Então, fica reto aqui. Se você passar direto na overlock, a sua peça vai ficar toda embeçada. Então, se você quiser passar direto na overlock, pode. Só que você vai pegar um papel manteiga e você vai colocar aqui, olha, de baixo e vai passar junto com o papel manteiga. Antes, testem para você ver como dá a diferença. Se você passa o tricô sem, sem nada, só o tricô... Ele embeça tudo. Se você coloca o papel manteiga embaixo, ele fica retinho. Depois, é só puxar e arrancar o papel manteiga, tá? Eu não... Eu acabei esquecendo de falar no começo do vídeo, porque eu estou costurando ela na máquina reta. Só estou usando overlock para fazer o acabamento mesmo, tá? Senão, eu teria que passar no ponto zigue-zague e demora um pouco mais. Então, por isso só que eu tô passando na overlock. Mas, quem não tem overlock, dá tranquilo para fazer essa peça. Então, agora, a gente vai para a máquina... É fazer esse processo aqui do punho. Outra coisa que a gente vai fazer também, você vai vir aqui, olha, na sua... Ah, e o processo do punho, você repete aqui embaixo, tá? É, você corta aqui na medida que você... Na largura que você quiser, aqui essa parte de baixo. Olha como embeça ó, o overlock. Então, não passem direto no overlock, que isso vai dar defeito na peça de vocês. Se você, se você for fazer... Se você fizer igual eu, beleza, não vai dar defeito... Porque a gente tá passando o ponto reto antes, então, não tem problema. Vamos pegar a fita métrica e vamos tirar aqui a medida do seu decote, total do seu decote, ó. Frente e costas. Meu decote total tem 49 centímetros. Então, eu vou cortar uma gola aqui. Agora, a gente vai cortar aquela gola maluca. Dobra o seu tecido, eu quero uma gola... Bem largona. Então, eu vou usar todo esse tecido aqui que eu tenho. Deixa eu só endireitar aqui o tecido, ó. Vê aqui, ó. Vou cortar um pouquinho maior, 49, né? Ó, eu vou cortar com 60 centímetros aqui, ó. Tá? Cortei com 60 centímetros. Já vou pra máquina... E vou passar uma costura aqui, olha. Fechando o meu a minha gola aqui na lateral, tá? Blusa quase finalizada e olha que blusa que tá ficando, gente. Não tá ficando uma blusinha, não, viu? Tá ficando a blusa. Então, gente, o que que eu fiz aqui? Olha, na parte das costas, eu achei o meio das costas, tá? Vou pegar aqui a minha gola, que eu já costurei ela. Vou dobrar ela ao meio. Só vai ter uma costura a minha gola. E aí, ó, eu vou pegar a costura aqui e vou colocar aqui no meio das costas. Desta forma, ó. Lado direito do tecido com lado direito do tecido. E aí, gente, só vir aqui, olha, e ir costurando. Se você quiser alfinetar, deixa eu pegar o alfinete. Ó, você vai costurar a sua gola no seu decote aqui. Como a gente cortou a gola um pouquinho maior, é só você dar uma esticadinha no seu decote aí. Eu quero essa golona, mas se você quiser uma gola menor, é só pegar e cortar aqui a largura dela aqui, o comprimento dela... Menor, gente, tá? Ó, já deu aqui, do jeito que eu quero, já, já, já fui conforme eu fui alfinetando, ó, já fui esticando, ó, já deu certinho. Bora passar uma costura, e aí, a nossa blusa já vai estar, né, finalizada entre aspas, porque como vocês viram aí, né, a pessoa não se aguenta, a pessoa me enche de pérola a blusa. Bora ali, terminar, então, a nossa blusa. Então, tá aqui, pessoal, o resultado final, olha essa blusa feita na máquina doméstica, sem molde e de tricô, minha gente. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei meu aplicador de pérolas e coloquei algumas pérolas aqui, e coloquei aqui também algumas pérolas, e olha que charme que ficou Gente, não é uma blusa fina, tá? Já vou avisando que é a blusa, por isso que eu falei que uma blusa dessa é bem caro pra você tá comprando. Não é um tricô fininho, não é aquelas malhas de tricô, é tricô mesmo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha como que ficou a gola. Ela fica desse jeito, né? Só que daí a gente dobra ela e ela fica com essa gola fofona aqui. Não chega a ser uma caixa réu porque não fica justa, né? Mas ela fica com essa golona aqui que tá super em alta. Gente, não precisa nada, né? Uma blusa dessa, né? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like pra mim saber que você gostou. E trazer mais tipos de vídeo assim, né? Bem diferentes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em um próximo vídeo.